Dá uma palminha, só pra sincronizar. Estala, sei lá. Ah, tá lá Pera aí. 50 Alô, mãe. Tô voltando pra casa. Com um sorriso estampado. A mente igual faixa de gás. Mas é só como visita. Mais tarde eu vou despiar. Com uma saudade no peito e uma lágrima no olhar. O mundo lá fora é tenso e eu já sofri horrores. Mas dia dos pais te dão um cordão. Como o meu pai olhava flores. Mas é foda entrar no shopping no dia dos pais. Ver um pobre favelado, de segurança vem atrás. Mas troca uma ideia comigo antes de julgar minha aparência. Ninguém sabe o que eu passei quando morava em paciência. Fui minha coroa trampando de segunda a segunda-feira. Incentivando os filhos todo dia a estudar. Só para pagar as contas, por algo na geladeira, e algumas das vezes, nem as contas dava para pagar. Mas independente de tudo, não deixava-se abalar. E sei que como Aquiles, nós temos nosso calcanhar. E lembra daquela vez que a situação apertou? A senhora se matando todo dia nas faxinas. Mas o tempo passou e a senhora se superou, e me mostrou que separar mulheres das meninas. A senhora me ensinou a superar, se um filho de uma guerreira me incentivou a batalhar. A senhora não pôde me dar tudo, mas de tudo eu vou te dar. E tudo que a gente passou, nunca mais vamos passar. Tô levando tudo isso como inspiração para fazer o jogo virar e o rap sempre ganhar pão. Faço isso pela senhora, o meu pai e meus irmãos. Ficar rico não é mais um sonho, agora é obrigação. Quero chegar tão no topo até ver o meu pai de perto. Carregar a minha família seguindo esse caminho. Poder olhar pra trás e dizer que deu tudo certo e ver que carreguei minha coroa, independente dos espinhos. Tava lembrando esses dias, eu e de cria no Sinal, vendendo um amendoim jujubão jujuba um real. Um sorriso estampado no sol de 40 graus. Só pra chegar em casa, pra senhora dar uma moral. Eu sei quem tava na correria quando eu tava fudido, eu sei quem é invejoso, eu sei quem é amigo. Quando eu tava na merda, poucos estavam comigo. Não vou mais vender jujuba, mãe. Em breve só vou vender disco. Vou desligar, mãe. Já gastei o crédito todo. Anota uma coisa, mãe, do seu garoto. Eu vou tirar nós do buraco sem precisar pisar nos outros. E deportar pra esse buraco, pra nunca marcar de novo. Te amo, viu, mãe? Vou passar no mercado, vou comprar umas carnes, tá ligado? Aí nós fazemos um churrasco aí. <risos> Beijo, viu? Se cuida.